E aí, galera do YouTube, é, eu vim aqui para poder falar sobre a meditação vipassana. É, eu percebi que quando eu fui, que eu fui fazer minha primeira, meu primeiro curso de meditação, não tinha muita coisa na internet sobre português e tal. Aí eu vim aqui para poder ajudar a galera aí, porque praticamente não achei vídeo nenhum sobre isso. Não achei nada na internet sobre isso, muito menos opinião de alguém, alguma crítica, alguma coisa que alguém fez para poder divulgar, entendeu? Só a maioria do que tem é em inglês. Bom, primeiramente, antes de falar sobre a meditação em si, é, gostaria de pedir desculpa se algum se a edição ficar errada, porque esse é meu primeiro vídeo na internet, então se ficar uma uma bosta, já sabe, né? Paciência. Bom, a meditação Vipassana é uma meditação, uma meditação óbvio, é Vipassana é um nome que vem lá da época de Buda que significa olhar, observar, ver as coisas como, ela, como elas realmente são. Para falar um pouco sobre meditação vipassana, eu vou, vou ler, ler aqui no conceito, no, no site oficial da meditação vipassana, que é dama.org/barra-pt, que é em português. Vipassana significa ver as coisas como elas realmente são. É uma das antigas técnicas de meditação ensinadas na Índia. Era ensinada na Índia há mais de 2.500 anos como um remédio universal para os males universais, ou seja, um arte de viver. É, essa meditação em si, é, no curso, no curso a gente entende que é uma meditação é basicamente a meditação vinda de Buda mesmo, é a meditação original de Buda. Todas essas outras meditações que a gente vê por aí, meditação transcendental e tal, são ramificações dessa meditação. Essa meditação que eu estou falando é a meditação vipassana de Goenka. Do, do senhor Goenka, que é quem realmente trouxe essa meditação que difundiu mesmo, porque ela passou do, 2.500 anos tipo, restrita a poucas pessoas, ou então com muita dificuldade de propagação Bom, eu fiz esse curso em Brasília essa meditação que vem de Buda, é, o, o nome fala meditação mas ao longo do curso você vai perceber que não é bem só uma meditação tá mais para uma filosofia de vida porque, como eu, como eu li, é, é o ato de ver as coisas como elas realmente são. Sem gerar, sem gerar rancor, sem gerar felicidade. Simplesmente acontece e você. E é isso, acontece e você passa por aquilo sem gerar o sankara. O sankara você vai entender no curso se você for fazer. Se for a primeira vez. Essa, essa filosofia é, é basicamente o que eles tentam ensinar no curso esses 10 dias, além de você ficar meditando o tempo todo, desde as 4 da manhã, com parada só para refeição um pouco, e um pouco para descanso, você medita até 9, isso, acho que é até 9. Você medita até 9 da noite, às 21 horas. E toda noite tem um curso, um áudio um curso em inglês, em português, em espanhol, independente de qual língua você fale. Inclusive se você estiver vendo esse vídeo e ter, e ter mais habilidade em inglês do que em português, calma, você vai para uma sala separada e lá eles vão te dar a palestra. A palestra é gravada pelo próprio Goenka, que é o, como eu disse, é o difusor dessa técnica, técnica, é técnica, mas não é, não é só a técnica, né? é a arte de viver, é a parte de ver as a sua mesma e não... Gerar sankara com elas, entendeu? É tipo isso. Eles não acreditam em alma nem nada, mas pelo que deu para entender, é isso. É. Deu para entender, né? Sobre minha concepção, é, eu acho que antes de qualquer outra técnica que você aprenda de budismo, de qualquer outra técnica de meditação, acho que você tinha que aprender essa técnica porque ela vem direto de Buda. Então, não sei como ela conseguiu passar 2.500 anos sem nenhuma interferência, mas tal, talvez porque foi pouco de, foi pouco difundida, mas de certa forma, antes de, qualquer, antes de você aplicar qualquer outro tipo de técnica de meditação, eu acho que seria interessante você fazer esse curso e entender como que funciona a filosofia da meditação vipassana. Uma outra coisa importante que eu achei no curso é que essa técnica de meditação, é, ela não é sectária, ela não depende de de, de qualquer tipo de religião, cristianismo... Sei lá, espiritismo, outro tipo de religião, inclusive, o budismo. O budismo, no caso, o budismo da Índia, ele vem com, aquela, com toda aquela carga de dogmatismo, de influência folclórica, seja lá o que for, não é o que, não é, não é o, que o Buda realmente quis ensinar quando ele trouxe essa técnica. Pois é, parece que a técnica de Buda ao longo dos anos foi se desfazendo, foi se transformando em outras técnicas e acabou que diluiu a técnica verdadeira e virou o Budismo. Hoje o Budismo da, da Índia com vários dogmatismos virou uma religião. E não, é, e, não é, e não é isso que ele pregava, que o que Buda falava. Buda trouxe algo que não era de religião e acabou se tornando religião. Percebe-se que ele acabou, se, ele acabou virando um santo, um, alguma coisa que inalcançável, alguma coisa que você nunca, nunca chegará lá, como se fosse Jesus hoje. É o filho de Deus e você nunca vai chegar a ser isso e tal. Mas percebe-se que nessa meditação, vindo direto, como eu disse, vindo direto de Buda para a gente, sem tudo cru, sem, nem na, sem nada no meio, percebe-se que o que ele quis ensinar era praticamente uma ciência. É uma ciência onde você aprende a, pra, praticamente por parte da experiência, é, é quase um princípio da, da descrença que é aplicada na Conscienciologia, onde você não, você não acredita em nada nem em ninguém, vai lá e, é, vai lá e experimenta, é, você, é isso mesmo, esta é a sua realidade. É o que é o que eu é que falo no curso essa é a sua realidade você vai experimenta de acordo com a sua concepção com a sua realidade sem criar rancor sem criar mágoa sem criar a felicidade se a coisa for boa enfim dá para perceber que você não gera nenhum tipo de emoção e que é basicamente uma ciência mesmo porque tá tratando da realidade do que você é se você está sentindo uma dor se você tá lá meditando lá sentado, e você sente uma dor, fica quieto, deixa a dor passar, ela vai passar, ela vai passar. Se você for fazer esse curso, calma, não desista no terceiro dia, nem no segundo dia, nem no quarto dia. A dor vai passar, calma, tá? Voltando à técnica, como eu já falei um pouco dela, que é pra você não desistir, nos três primeiros dias, porque é foda, é difícil, mas vai com fé que você consegue. Então, voltando à técnica, como eu já disse, é um curso de imersão, você fica lá 10 dias, e esses 10 dias você fica lá sem conversar. Silêncio, voto silêncio, você não pode falar nada. A única pessoa que você pode falar é que seu gerente, masculino, que vai ter lá, vai ser dividido entre homens e mulheres, homens para um lado, mulher para o outro. É, 10 dias de carência, meu amigo, vai ficar 10 dias louco, você vai ficar 10 dias louco, 10 dias louco Você vai ficar com 10 dias em silêncio, sem falar com absolutamente ninguém A única pessoa que você vai poder falar é com o seu gerente e com a, e com a professora o Seu gerente para casa tiver algum problema no banheiro, algum outro problema Se você estiver ficando doido, querendo sair de lá, ele vai te ajudar e tal e a professora é quem vai tirar realmente suas dúvidas, porque ela é a mais experiente que está ali. Geralmente vai ser uma senhorinha, um senhorzinho, não sei. No meu caso, na, das duas vezes que eu fiz, foi só mulher. Então, se tiver um homem na parada, eu não sei. Pode ser que lá no Rio de Janeiro, que é onde é a sede, o Osho esteja lá, vai saber, né? De qualquer forma, eu não sei inglês, então, tanto faz para mim. Tudo bem que as pessoas assustam quando se fala, nossa, 10 dias de silêncio, sei o que lá mas lá pro final você vai perceber que esse silêncio realmente é importante para você porque o que você passa lá dentro se você ficar falando para as outras pessoas no meio do curso vai te dar um problema você fica pensando naquilo nossa fulano teve uma vibração no corpo fulano teve um calafrio fulano teve uma dor diferente sentiu sentiu seus, suas energias vibrando e não sei o que lá não sei o que lá enfim Lá pelo nono dia, pro décimo, você vai perceber que realmente, somente no décimo, você vai perceber que o silêncio realmente valeu a pena. Você vai falar assim: Porra, o que eu passei é realmente o que eu passei. Até porque é impossível a gente conversar de qualquer outra forma, verbal, não verbal, telepaticamente não, talvez telepaticamente não, mas é impossível a gente, a gente conversar sem mentir. E lá, um dos princípios, além de não matar, de não fazer de não ter conduta sexual não equilibrada, além de ter, essas, de ter essas coisas, você também não pode mentir. E, cara, não tem jeito de você conversar sem jogar uma mentirinha pequenininha, aquela mentirinha, ah, mas eu não tô mentindo, mas tá aumentando, acontece, você sabe, você sabe, você tá vivendo aqui no planeta, você tá aqui, você sabe que você sabe né então cara tá. e pelo fato de você ter sensibilidade diferente de outras pessoas porque até porque ninguém teve uma vida idêntica de outra pessoa em algum momento da vida teve alguma carga energética alguma coisa emocional diferente da sua então não tem como você falar para mim que o, o, a sua sensibilidade é idêntica de outra pessoa você pode sentir mais ou menos a, a mesma coisa mas nem mesmo assim não é a mesma coisa cada pessoa no universo, segue um caminho diferente, essa é a lei da natureza, não tem como você seguir o mesmo caminho da outra pessoa, idêntico, e mesmo se isso acontecer, você ainda tem um lapso temporal, que é diferente, então não tem como você falar para mim em mundos paralelos, tá, Vai tá, se fosse você me falar que em mundos paralelos, tá, mas vai ser em outro mundo paralelo, entendeu, tá para lá. Então essa parte é importante, porque você vai entender que pelo fato de você não conversar, você não compartilha com ninguém sua experiência, pelo menos até, até terminar o curso e você aprofunda na sua, na sua, na sua experiência, entendeu? Não tem como, você, você acaba aprofundando, seja ela grosseira, de dor, é, sutil... É, cada pessoa tem, tem o seu nível de sensibilidade energética ou não. Seu nível de racionalidade é diferente, seu nível de compreender o mundo é diferente de acordo com as suas experiências de vida, é que você vai definir a sua realidade. Tem outra coisa que, o, que os novatos, geralmente, sentem uma dificuldade em compreender, que é por que, que é reservado 12 dias? 12 dias. Se são os 10 dias, por que, que no total se conta 12? É assim, porque é, é, é 10 dias. você vocês se tá vendo aí, tem o primeiro dia, que é o dia que você chega, você vai chegar provavelmente de tarde. Aí tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E o décimo primeiro você vai embora. Então fica assim: é, aqui no primeiro dia você chega, se instala, tem uma áudio-aula de introdução sobre o que é a técnica. E aqui mesmo já começa essa volta de silêncio. Aí tem os dez dias. E aqui é o último dia de manhãzinha você vai ter como a gente acorda 4 horas da manhã então de manhãzinha a gente vai ter a meditação tradicional um vídeo uma um perdão áudio aula explicando explicando como que eu vou levar isso para a vida mas de qualquer forma a gente já compreende que é para levar isso para a vida mas mesmo assim eles reforçam o tempo todo que é para poder fixar mesmo é a técnica empregada na meditação é a técnica são duas técnicas de meditação, do primeiro ao terceiro dia é a técnica de meditação Anapana, técnica de meditação Anapana, em que você se concentra primeiro, no primeiro dia na respiração, no segundo dia você se, você se concentra no nariz, no terceiro dia você se concentra mais no ponto bem aqui, bem, é bem no ponto do nariz, enfim, para você ficar cada vez mais sensível às sensações para quando a técnica vir realmente ser aplicada, que vai ser no quarto dia lá pelo pela segunda metade do quarto dia, que é para poder você ficar bem sensível e ter sensações sempre sutis, mesmo que as que as sensações grosseiras estejam presentes, a gente aprende a ignorar elas e a prestar atenção sempre nas sensações sutis, porque é ela que vai ter o melhor efeito. É, o vídeo deu uma picada, é o que eu estava falando é que você vai fazer a técnica de meditação anapana é, a fim de você ficar cada vez mais calmo. Você está com aquela turbulência na cabeça e isso te atrapalha. Então, lá você vai aprender com essa técnica. Primeiro a respiração, você fica mais calmo. Pelo menos toda técnica que eu conheço de meditação ela realmente trata primeiro da calmaria. Primeiro você se concentra na respiração. Então você vai ficar mais calmo lá dentro, vai respirar, esse é o primeiro dia, depois tem o segundo dia que vai aprofundando mais, o terceiro dia que vai aprofundar mais ainda e você vai perceber que realmente é importante esses três primeiros dias e também tem a parte de que você vai aguçar a sua mente, porque como você vai se concentrar aqui, no, no terceiro dia, né, você vai se concentrar aqui, aí você vai ficar mais, cada vez mais afiado que é para quando vir a meditação vipassana você conseguir realmente ter um bom proveito é, você vai perceber que nos dois primeiros dias nos três primeiros dias nos três primeiros dias você vai perceber que é impossível você limpar a mente você vai perceber que realmente foi importante e é e ainda é importante esses três primeiros dias de meditação na pana não é, não é desperdiçado. Realmente é importante esses três primeiros dias. E mesmo assim, você ainda vai perceber que ainda não vai ser o suficiente. Você vai dar aquela sacada que você vai precisar ficar mais um pouco na meditação Anapana e ainda... Não, e ainda... Já acabou o tempo. Agora é a meditação Vipassana. Por isso que é indicado, eles vão, eles vão te indicar lá, sempre quando puder, fazer um curso de meditação Vipassana de 10 dias, pelo menos uma vez ao ano. Depois que você passar esses dois primeiros dias, que são os dias mais de maior sacrifício, de você fica louco querendo ir embora, querendo quebrar parede, você fica puto com todo mundo, você conversar com alguém só de você olhar pra cara de alguém, pra começar você não pode olhar pra cara de ninguém, mas só de você olhar pra cara de alguém assim, ou então ver qualquer coisa, você já tá, você fica nervoso, porque sua mente não tá adaptada àquilo. E é um choque você estar tá no mundo aí, se divertindo, indo pra festa, sempre com música no ouvido. E lá tudo silêncio. Realmente é um contraste muito grande. somente vai ficar louca pra ir embora. Mas segura a onda. Lá pelo nono dia, você vai perceber que realmente é importante. Enfim, lá pelo terceiro, pelo quarto dia, você começa a ficar mais calmo. Ou pelo quinto, pelo sexto. Ou pelo segundo, ou pelo terceiro curso. Pelo quarto, pelo quinto, depende do, como eu disse, depende do nível que você tiver na sua carga evolutiva, no seu caminho evolutivo. A dor vai vai começar a passar um pouco, mas não muito, ainda você ainda sente, só que você aprende a ignorar lá pelo terceiro, pelo quarto dia, você aprende a ignorar a dor. No meu caso foi no primeiro curso, mas teve gente que, que me contou depois que lá, a dor foi passar lá pelo sexto dia, pelo sétimo dia. Depende do nível evolutivo da pessoa. Eu mesmo não senti muitas sensações sutis, tive poucas, muito poucas, em comparação com o pessoal que teve lá. Mas também teve gente que estava atrás, né? que, que, que teve muita dificuldade com a dor até o sexto dia, não conseguia concentrar até o sexto dia. Já no quarto dia começa a meditação Vipassana, Lá na segunda metade do quarto dia que é você sentir suas sensações todas as suas sensações do corpo parte por parte como o curso vai ensinar não adianta eu falar aqui agora você precisa de lá para entender como funciona mas falando por cima ela é a meditação principal você vai ter seis dias para trabalhar ela porque são três da meditação anapana e 6 da meditação vipassana que dá 9. E o último dia é para conversar. Eu vou explicar ainda lá no final o motivo dessa de liberar para conversar no último dia. Ah, é lá no último dia de anapana e no começo da meditação vipassana, que é que você vai provavelmente, você vai começar a ter algum tipo de intuição em relação a resolver algum problema da sua vida não é você que vai querer eu quero resolver tal problema por exemplo é, eu quero resolver tal problema e é aquele problema que vai ser resolvido não, lá não funciona assim não lá você senta fica de sentado, independente se você quiser levar um banquinho você pode levar você fica lá sentado assim bonitinho com a mente limpa, observando as sensações daí de repente você tem uma intuição para resolver um problema às vezes não é o problema que você quer resolver que está te incomodando mais mas é o problema que é para você resolver naquele momento parece meio religioso, meio dogmático isso, mas não tem como é, não adianta você colocar alguma alguma prioridade de algum problema para resolver lá não funciona desse jeito você limpa a mente e o seu mentor, seu anjo da guarda, seja quem for que você acha que esteja na sua guarda, vai te mandar aquela intuição para você poder resolver tal problema. Repetindo, não tem prioridades. Lá é o, é o que é importante para a sua vida. Não adianta você querer resolver um problema, às vezes um problema de emprego, algum problema mundano, sendo que, sendo que o, o importante para você naquele momento não é aquilo. Às vezes você precisa passar por aquele problema no emprego. Depende do momento evolutivo da pessoa. Dessa segunda vez, por exemplo, eu cheguei lá muito ansioso. Eu só fiz duas vezes. É... E dessa segunda vez, como eu cheguei lá mais ansioso, por querendo mais, mais coisas sutis, eu não tive muitas coisas sutis. Tive algumas, mas não muitas. Ficou, tipo assim, vamos dizer que ficou devendo. Mas o que ficou devendo foi da minha parte, porque eu fiquei pensando demais que ia ter mais coisas cada vez melhores. Fazendo totalmente o contrário do que a meditação ensina, que é você não criar, não criar expectativa, não ficar sonhando com o futuro, não ficar sonhando com o passado, você se concentrar no momento, e eu não, já fui com expectativa. Por isso que é muito importante você chegar lá sem expectativa. Chegue lá sem expectativa, pelo amor de Deus, não vai chegar lá com muita expectativa e você vai sair do curso decepcionado. Não não acontece desse jeito. É melhor você não ter expectativa e sair surpreendido do que você colocar uma expectativa um algo mais, querendo algo mais e sair de lá pior do que era para você sair. Você foi que foi o meu caso. Tive poucas intuições, mas sair em comparação com a outra vez, com a minha primeira vez no ano passado, foi a minha primeira vez foi boa, a segunda vez foi regular. Eu achei que ia ser melhor. É nesse ponto que pega. Como eu achei que ia ser melhor, torou logo aí, não já limitou para mim. Mas repetindo o que você precisa entender é o que a técnica que você está aprendendo lá, é para você levar para o dia a dia, independente do que seja, você vai ser aquela pessoa serena, sem julgamentos, seja positivos ou negativos. Seja positivos. Até se você tiver uma sensação boa durante a vida, você tem que pensar: aquilo vai passar. É passageiro. Vai passar. Não adianta você querer se apegar àquilo que vai ser pior para você. Eu me apeguei no futuro, no meu caso. Eu me apeguei às possibilidades de existir algumas coisas boas nessa, nessa minha próxima meditação. Tudo, tudo bem, me apeguei. Fui lá, fiz o curso e não foi a expectativa. Fiz errado, fiz, tudo bem. Mas tente não fazer isso, tente não gerar expectativa. Mesmo que seja para o curso e mesmo que seja para a vida. Lembrando que eu estou falando da Vipassana como uma filosofia de vida independente de sectarismo, independente de religião, é uma filosofia de vida. Você pode muito bem ter a sua religião e ainda ter essa filosofia de vida para você, essa filosofia ética, que é muito importante você não julgar as outras pessoas, não julgar até uma pedra que você chutou na rua, é, você chutou tudo bem, aconteceu, vai passar. Isso é passageiro. Esse fato de não você não gerar julgamento seja no agora, seja no futuro com expectativas, seja no passado com as lembranças, não é legal. É, voltando, agora voltando à técnica de novo, são 10 dias que você fica lá dentro, 3 são para na pana, que é para você concentrar na concentrar em si mesmo e acalmar. Do quarto dia ao Nono dia, você faz a meditação Vipassana em si. É, e no décimo dia, é aberto para conversas. É, você fica lá um dia só para conversar. Mas, de qualquer forma, esse dia é muito importante pelo fato de você não sentir o choque com a realidade aqui fora. Você acaba entrando tanto dentro de si mesmo que você vira praticamente um monge. Você vai perceber a real importância disso... No último dia, quando você for voltar para casa, para seu trabalho, você vai perceber o impacto daquilo que você vai levar para a vida. Realmente, se você teve alguma coisa de importante lá dentro, pelo menos pela primeira semana, pelos três primeiros dias, você vai sentir um impacto. Daí você vai entender a real importância de ter o primeiro, de ter o último dia de conversa só para tagarelar mesmo. Vai ter meditação em algumas horas. Mas você vai perceber que a conversa é paralela mesmo, aquela conversa que a gente conhece de sala de aula, que o professor manda, calar e a conversa continua, tem essa conversa lá dentro, mas é uma conversa saudável. Lá dentro vai ter gente, vai ter estrangeiro, vai ter maconheiro, vai ter ayahuasqueiro, vai ter gente da yoga, gente da Umbanda, vai ter gente católico, gente judeu. Budista, enfim, vai ter muita gente legal lá dentro E você vai conhecer nesse dia, no décimo dia E o, e o último dia, que é o décimo segundo dia é o dia de você vir embora pra casa Contar as experiências para quem for Ou não contar, dependendo de quem você seja Dependendo do grupo social que você esteja Às vezes você nem conte Mas, de qualquer forma, você vai levar isso para a vida Não tem como não levar pelo fato de você ficar mais dentro de você mesmo, você vai ficar um pouco mais calmo, eu mesmo que que sou muito ansioso, fiquei mais calmo, fico mais tranquilo hoje, consigo me controlar mais, eu que brigava com a minha irmã, brigava com a minha mãe aqui em casa, a sair no tapa mesmo, agora a gente ainda briga, mas não é no tapa mais, já tá melhorando, entendeu? Agora dessa vez... Dessa segunda vez que eu fiz, agora a gente já nem briga muito mais. E daí vai, você vai fazendo os cursos, vai fazendo, e vai percebendo a real importância. Aí você pega e me fala assim, é... Ah, mas eu não brigava, eu não brigo com fulano, eu já não brigo com minha meu irmão, eu já não brigo com meu chefe. A questão não é só brigar, a questão é você guardar aquilo. Às vezes você pode não brigar. Mas como você guarda aquilo, você tá guardando. É mental, você... você você pode não estar tá jogando para fora, você pode não estar tá se expressando de modo verbal, mas você está se expressando de modo mental. E isso acaba prejudicando você mesmo. Inclusive, lá dentro do curso tem, tem gente indicado por terapeuta que vai lá. Ou seja, realmente você consegue acalmar em si mesmo. Percebeu? Não tem como não mudar. Pelo menos 3 de dias depois que você sair de lá, você vai perceber esse impacto bom para sua vida. E também tem outra coisa, que é compartilhar aquilo que você, aquilo que você experimentou lá dentro. Cara, é sensacional. Você tá lei, todos que estão ali foram vitoriosos. Lá dentro não existe aquele padrão social de Ah, pra você ganhar, outro tem que perder. Aquele negócio de futebol, seja de campeonato, onde para um ganhar, dezenas tem que perder. Lá não existe essas coisas, ou mesmo que seja nas Olimpíadas, onde para um ganhar, muitos tem que perder, você você tem que vencer vários, entendeu? E lá não tem essa, esse tipo de competição, a única competição que você tem é com você mesmo. Então todos lá que chegaram ao décimo dia são vitoriosos, todos lá estão felizes por essa vitória, não existe um perdedor lá dentro. Praticamente festa, é, ma é maravilhoso, eu, eu particularmente Acho, achei o um máximo o décimo dia. da primeira vez que eu fiz, eu, eu virei a noite conversando, trocando ideia com o pessoal, de tudo quanto é lugar do Brasil, do mundo. É, eu mesmo acho fenomenal você conhecer as, as outras pessoas que estão ali e trocar uma experiência, trocar algo em comum que vocês passaram. É espetacular, não tem como expressar, pelo menos... Pelo menos em palavras. Bom, é isso, pessoal. Provavelmente esse vídeo ficou a bosta, não sei com quantos minutos já tá. Então, de qualquer forma, peço desculpa se ficou alguma coisa sem passar, se ficou alguma coisa em branco. Eu fiz um roteirinho aqui, mas meio, ficou meio meia boca. Provavelmente eu faço algum outro vídeo a respeito. Se eu fizer, eu vou deixar por aqui um quadradinho. Se você estiver vendo algum quadradinho, tá aqui. Se você não tiver, nem precisa de procurar, porque eu não fiz. Vejo vocês no próximo curso e namastê.